Fala galerinha, tá começando mais um sim, não! Não, tá, peraí, não é agora! Não, não é louco, como assim? Não, não é! é. Nossa! O que que aconteceu, pessoal? Vocês podem ver aí que no nosso último vídeo já não teve trailer, mas teve o nosso comentário. Exato! O que que aconteceu? A Fox, a empresa Fox Entertainment, ela removeu um dos nossos vídeos por conter o trailer deles no ar. Eles fizeram o, o reclaim, né, o claim, de direitos autorais do. Do filme Meg. Não, na verdade pode foi ver o do Maggie. filme Uma Noite do no Museu noite, 3. Ah, no... é uma noite do é. no Museu 3, verdade. E o que, que acontece? Se o nosso canal tomar três 3 hits desse. Então nós só temos dois. Já levamos um combo. O filme nosso... já foi. <risos> três hits. O nosso canal pode ser retirado do ar. E isso. sem dúvida nenhuma, nenhum de nós quer que isso venha a acontecer, É, né? aí, hum, não, hum. aí não vai ter mais o Cine Monstar, vai ter, ter, ter que ser o Cine Cine <risos> até acabar todos os... Escondimentos Os Os Os aí do. Pode ser <risos> também, cine maionese. É. Aí junto todo mundo faz um cine hot dog aí. Pronto, é que legal. Legal. Putzinha, Entendeu? Nossa. Então, por esse motivo aí, uh, como é que vai ser o formato do nosso vídeo hoje? Vai ser normal que né, a gente tá se interagindo aqui, uhum. com as figurinhas, né, as brincadeiras em si. Só que a cada final. Do trailer comentado, já vi em seguida o trailer, né? Só que agora não vai ter mais isso, vocês vão ter que clicar aí no link que vai dar direto pro trailer que nós estamos falando para você poder assistir, tá? Então isso veta é, de Fox, Warner ou qualquer um que é, exigiu seus direitos autorais de copyright não bloquear a gente. Então é. a gente pensando nisso para não prejudicar. A gente sumir do ar em si, né? Não poder mais abrir se assim, mostarda. Nós resolv resolvemos fazer isso daí para vocês, beleza? Então, continua a mesma coisa. É só clicar no link ainda no... quando estiver falando. Deve estar tá por aqui ou eu... por aqui. Não, deve estar. Tá... Vai aparecer ah, tá bem aqui é, meio. Né? no meio. Além disso, também vocês podem ter percebido que no nosso no último vídeo ele acabou dando uma atrasada. Porque pessoal, eu tô com alguns problemas. De saúde na minha família então eu tô numa correria meio grande e não sei se vocês sabem mas sou eu que edito cine mostarda então isso acaba influenciando Ele é, um é então pessoal é única coisa que eu também tenho para pedir para vocês é muita paciência com a gente agora nesse novo momento exato se vocês puderem orar pra gente isso é algo que, que significa muito é uma, é uma coisa que ajuda muito as pessoas, até porque ninguém é ninguém nesse mundo sozinho. E se a gente sabe que pelo menos tem uma pessoa que tá ali torcendo pela gente e correndo junto com a gente, sem dúvida nenhuma todos os problemas são muito mais fáceis. Exatamente. Né? E aqui no Cine Mostarda pelo menos a gente vê que o pessoal que interage muito com a gente é um pessoal, assim, nota mil. Uhum. entendeu? Essa galerinha é demais né? A gente tem aí Putz, Não dá nem pra listar todo não. mundo Porque senão a gente corre o risco de esquecer, esquecer de alguém Esquecer algum e dar então, problema Sem dúvida Então é isso pessoal, mas o Cine Mostarda não para Por aqui hum? Só muda o formato A gente só vai mudar um pouquinho o formato Trazer mais a nossa opinião Exato. Pro vídeo Exatamente. Certo? Vai ser um vídeo individual do filme Do é trailer mas... em si Então só vai mudar isso aí, mas nós estamos aí e não vamos deixar você na telinha, beleza? E não percam o próximo trailer comentado de segunda-feira. Certo? É. Fica com... Ah, não, não tem, não é, é. Não, é. não tem. Fica com a gente fazendo é pose. É costume, costume. É costume. Falou, pessoal. Até Fumo. mais. Fumos. Fumo.